E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e cara sim, nós estamos há dois dias sem postar vídeo aqui no canal, mas calma aí, eu voltei Deixa eu explicar pra vocês, deixa eu começar já me explicando pra vocês do que aconteceu Eu gravei vídeo sim, mas o vídeo foi o maior rage que eu tive, eu nunca, eu nunca fiquei bravo em frente às câmeras Mas aquele vídeo, o vídeo passado, que eu não postei, enfim, eu, cara, eu fiquei tão bravo naquele vídeo, tão bravo na frente da câmera Que eu, eu falei não pelo menos pra mim, a minha missão É buscar passar felicidade, passar alegria Para as pessoas que me assistem, eu eu Levo isso comigo, enfim, não importa Os outros youtubers, mas eu, João Victor, é o Godon, quero Sempre poder passar alegria, eu sei Que vocês iam se divertir com o meu vídeo me estressando Com o meu vídeo, enfim, xingando E tudo mais, mas deixa eu contar um pouquinho Para vocês do que aconteceu, eu simplesmente Tive a ideia de fazer um vídeo, comecei a gravar E tudo mais, e fui interrompido no meio da tarde Com aquele vídeo, eu fui interrompido e tive Ficar duas horas sem gravar, Você já tinha gravado gravado do comecinho, falei, não, beleza Volto depois, duas horas depois, voltei aqui Sem ter aqui nessa cadeira Tudo beleza até então, até ligar Até abrir o Clash Royale, é sério Mano do céu, internet começou a travar Celular deu tela preta Começou a bugar em vídeo, ao vivo Eu comecei a perder as partidas Ao vivo com vocês, o celular travava E saía da tela, mano Eu comecei a ficar irritado, eu comecei a ficar muito Muito irritado Pra piorar, começou gente a entrar dentro do quarto Me interrompendo a gravação Mano, o negócio ficou tão tenso, tão tenso que eu falei, não, não vou postar esse vídeo de forma alguma Mas é, é, é, Ficou engraçado até, eu olhando depois ficou meio engraçado Mas eu decidi não postar pelo motivo de que eu gosto de passar felicidade, eu gosto de passar alegria pra vocês Porque, enfim, essa é uma das minhas missões aqui no YouTube Mas eu vou dar continuidade àquele vídeo que eu gravei Galera, eu comprei uma lendária É sério, se você estivesse do meu lado agora Você me daria um soco na cara É sério, mano Eu comprei uma lendária Que eu não sei se eu tô arrependido ou não tô mas enfim, já comprei, já era Até gravei em vídeo, mas foi o vídeo que não deu certo Vamos ver se vocês sabem qual lendária Vamos ver se vocês chutam qual lendária Que eu comprei, que eu tô tão assim <risos> Indeciso se eu devia não ter comprado ela Eu queria muito completar todas as cartas do jogo Por isso que eu tô comprando as cartas Quando vem na loja que eu não tenho Pra desbloquear mais rápido, porque esperar no baú É contar com, com sorte, pode vir carta repetida Enfim, aí eu decidi Comprar ela E mano, essa carta, se você chutou Spark Meu querido Sim galera, eu comprei a carta Mais falada, mas sei lá Tem muita gente que não gosta de Spark Muita gente que não gosta de Spark É sério, eu até não sei porquê Porque eu nunca joguei de Spark, mas enfim Abri o Clash aqui pra mostrar pra vocês, já abri esse baúzinho Grátis aqui, e deixa eu mostrar pra vocês Tá ali o Spark nível 1, mano do céu É sério eu Tô vendo que eu vou ser xingado eu, Os meus amigos que jogam Clash Real Vão falar, eu não acredito John, Seu trouxa é sério, muita gente, tipo, reclamando que só vem Spark no baú lendário e eu comprando Spark. Eu comprando <risos> Spark na loja. Já veio Lava Hald na loja e Dragão Infernal. São duas lendárias que eu também não tenho. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês as lendárias que eu ainda não tenho. Mega Cavaleiro, obviamente, tô doido pra pegar o Mega Cavaleiro nesse novo desafio 2v2. Tomara que eu consiga, né? Eu acho que o negócio vai estar tá meio punk, mas vamos tentar. Quem ainda não tem o Mega Cavaleiro, comenta aqui embaixo. Fala aí se você vai querer jogar o desafio, se você vai tentar, enfim, é dois V2, negócio vai ser doido Tomara que não seja tão difícil assim Pelo menos nove vitórias vai ser apenas 10 gemas, então acho que o negócio Já tá muito mais tranquilo do que da outra vez Deixa eu falar as lendárias aqui que eu não tenho Não tem também o Lava Round, o Dragão Infernal E o Mago Elétrico, porém, cara Dessas daqui, as únicas que eu queria mesmo É o Mega Cavaleiro e o Mago Elétrico Lava Round e Dragão Infernal, meu querido eu não sou tão fã, mas enfim, se vier tá tudo certo Eu vou dar um jeito de usar, enfim, algum deck, pelo menos pra brincar Eu quero ter todas as cartas do jogo, eu quero muito ter todas as cartas do jogo E quase que eu comprei o Lava Round e também o Dragão Infernal Mas não comprei, mas comprei o Spark Então não deu em nada, nada deu em nada E galera, pra esse vídeo ficar, tipo assim, pra, pra compensar os dois dias que eu fiquei sem gravar a Clash Sim, olha o que veio na minha lojinha minha lojinha já pensou se vir mago elétrico? Eu não sei se pode vir Cavaleiro porque já foi liberado Já? Eu não sei se pode vir Acho que pode sim, né, galera? Eu, eu não tô ligado nisso Liberado em 2 horas e 49 minutos Eu não sei Mas, cara, já pensou, mano? Já pensou se veio? É, é sério, eu dou um pulo Eu acordo, é, agora é de madrugada, tô gravando esse vídeo de madrugada Por isso que eu não tô falando nem tão alto assim Mas, cara, eu dou um pulo tão gigantesco E, ó, como eu falei pra vocês, de novo Lendária na minha lojinha É sério, bandida, mas já tenho E também tô sem ouro, tenho só 20 mil de ouro agora Tô pobre, tô ficando pobre, tô torrando tudo, mas enfim. Galera, eu vou parar de enrolação e eu vou comprar esse baú lendário agora em vídeo pra recompensar. Então desce aqui embaixo agora, já deixa o seu like e também se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, meu irmão. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo e o seu like pra fortalecer, beleza? Vamos comprar esse baú lendário agora aqui em vídeo, mano. 500 gemas, vamos ver que lendário vai vir, meu irmão. É sério. Ai, mano, ai, mano, ai. Bandida. Tá, vou conseguir botar a Bandida pro nível 2, é uma ótima lendária, Bandida é uma lendária top. Eu queria que viesse o Mago Elétrico, eu vou confessar pra vocês que a minha vontade era o Mago Elétrico. Mas enfim, não veio, Bandida tá tudo certo, foram 500 gemas, tô ficando pobre novamente, né, vou realçar isso. <risos> veio a Bandidinha na minha loja e agora ganhei mais uma Bandida. Ô oh, maravilha, ô oh, maravilha. A gente já gastou bastante ouro, vamos botar aqui a nossa Bandidinha. Para o nível 2, que eu acho que vai ser muito bom aqui no nível 2. Mano, lendária, vale a pena botar, né? o ela de nível. Logo que vem, assim. Eu tô usando bastante ela. Vamos usar este deck aqui de pecão com o corredor ali. Vamos ver o que, que vai dar, mano. Chamei uma partida aqui, Estamos jogando com o Z Red Bull. Z Red Bull. Ah, beleza. Tudo tranquilo por enquanto. Ó, começamos com corredor zap na mão. É, ele tacou ali, vou tacar ó, aqui. Vou tacar também. O espírito de gelo ali Não, beleza, beleza Agora o lance é nós não usar mais elixir Não ficar gastando aqui à toa não Beleza, por enquanto tá tranquilo Tranquilo, bicho Por enquanto tá tranquilo, bicho Tacar ali a bandidinha Só pra dar um Aquele carinha ali Beleza, a bandidinha não vai servir pra muita coisa também Além daquilo ali Já damos um daninho lá, ele deu mais dano que a gente Porque ele tacou o corredor A gente, não tac... a gente tacou o corredor, mas ele tacou o mago elétrico Então ele foi mais esperto que é a gente, agora a gente vai deixar o Elixir carregar Vamos esperar o Elixir carregar aqui Pra ver o que, que a gente vai fazer A gente vai novamente usar aqui o corredor E vamos usar também aqui, segurar o Zap Vamos ver o que, que ele vai tacar Ele não vai tacar nada? Ah, ele puxou pra ativar a torre do rei Ah, beleza Cagou pra nós? Cagou Tranquilo, tranquilo bicho Tranquilo, agora tu tá ferrado, cara Não quero dizer nada, mas ó Tu vai pegar um contra-ataque aí, bicho que Eu não quero dizer nada, mas já tô dizendo ao mesmo tempo. Vou tacar até a bandidinha aqui. Ixi, ele também tem pecão, não? Dessa eu, dessa eu não sabia. Fiquei agora surpreso, bicho. <risos> tô falando tanto, tanto bicho, mano. É sério, tanto bicho. E que, mano, se ele, se ele deixar a minha peca chegar lá, ele tá bem ferrado. É sério, ele tá bem ferrado. Ele deixou a peca chegar lá, nossa, o mago, nossa, mano. Muito bom, muito bom mesmo. Levamos a torre lá dele Muito bom isso, cara Agora deu muito bom A P.E.K.A ainda matou o mago elétrico dele Nossa, que faceiro agora Faceiro, que é um rato Não sei por que o rato fica faceiro Tá aqui errado ali o corredor Não faça o misto que eu fiz agora Porque o corredor é... Nossa Ele defendeu de uma forma tosca Não precisava disso aí, tá bom Não precisava Ele defendeu de uma forma muito tosca, na verdade Sabia que ele ia fazer isso Tá aqui novamente aqui O pecão, O pecão vai matar ali Vai dar jeito de matar Vamos também Trazer o que Mano, ele tá gastando Elixir na Band, eu tô tacando, mano, ele, esse cara ele só pode tá louco, é sério, ele só pode tá muito, muito doido, cara É, o cara tá grog, sei lá, o que que tá acontecendo, mas tá louco, bicho Para de gastar, gastou seis de Elixir agora numa brincadeira ali, talvez a gente consiga dar três coroas, eu só preciso de uma coisa, de uma coisa apenas Defender esse lado de cá, vou tacar o Pecão aqui também, mano Vou tacar o pecão Talvez a gente... Mano, já vamos dar três coroas nesse cara Esse deck tá muito bom, galera É sério, já Não é a primeira vez que eu uso esse deck Tá muito forte Se o cara deu uma rateada Uma bobeada, mano Tá doido Tu já ganhou a partida, mano Três coroas eu não posso fazer tanto barulho Eu não tô tão, até tão agitado assim Porque tá de madrugada, já tô gravando aqui De madrugada pra adiantar vídeo Porque eu não vou ficar mais um dia sem gravar no canal Beleza? Galera, esse deck eu super recomendo Pra vocês, ele tá muito, muito Top, não esquece, cara, de deixar o seu like De se inscrever no canal, comprar um lendário Aí eu é fiz um escambau aqui no vídeo de hoje Beleza? E antes de ir, eu queria pedir pra vocês Passarem no meu Instagram que tá rolando um sorteio Lá de Figget Spinners, vários Figget Spinners, muito, muito top Mesmo, então passa lá, é a JV Feio, Cara, tudo que é sorteio e tudo que acontece nos bastidores Mano, me segue lá no Instagram Porque sai tudo lá em primeira mão pra vocês Beleza? Beleza Vai me seguir lá? Então tá tranquilo Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo Um beijo no coração de cada um e valeu! Vou tacar aqui O Spark só pra dar Pode, Não, o Spark tem beleza, beleza Beleza, beleza, tranquilo, já foi mandando ver o ritmo Andando na batida Querendo se envolver Cara, tudo que... Cara, tudo... Cara, e antes de... E antes de eu queria... E antes de eu queria... E antes de eu queria...